Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim galera, desta vez nós vamos trazer aqui para vocês pessoal Justin Wong jogando aí Street Fighter 6 Que ele teve a oportunidade de fazê-lo em um painel da Evo Onde ele estava presente lá para poder jogar com outras pessoas né Que quisessem jogar contra ele e tudo E teve um canal aqui do YouTube chamado Fanbyte que fez uma gravação, uma captura dele jogando com o nosso querido Justin Wong Que é muito conhecido aí no Street Fighter Vocês lembram lá do Evo Moment, né? Que o Daigo fez aqueles parries malucos e tudo Foi contra o Justin Wong, um player foderástico e de Chun-Li. Então, se você já tá curioso para ver como é que foi a luta dele no Street 6, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, porque tem muita coisa para a gente poder conferir aqui. Estamos aqui no vídeo já devidamente preparado. Como eu disse, ó, tá aparecendo aqui no canto direito inferior o canal Fanbyte, rapaz, ó, pra vocês darem uma conferida aí Eu vou deixar o link original do canal também aqui embaixo no comentário fixado Pra vocês acessarem lá, deixarem um like pro cara, dar aquela inscrição lá também Conferir os conteúdos e tudo mais, poder dar uma força, beleza? Porque esse vídeo aqui está vindo lá do canal dele, beleza, pessoal? Então vamos lá, ó Deixa eu parar minha musiquinha aqui pra gente poder começar a conferir esse gameplayzão Muito massa o Justin Wong jogando, claro, da nossa querida Chun-Li, rapaz Então, bora ver qual é Eu vou deixar o som um pouquinho mais baixo pra gente poder ir conferindo, beleza? Ó, já começamos ali com aquele Kikoken. Os dois personagens ali, opa Justin mandou aquele parryzão ali, mas não conseguiu nada Já puniu ali com o Kikoken. Belo Hadouk ali do Ryu, aquela bica que não deu muito certo Nossa senhora, olha o combo do Justin Wong, olha Olha aí, rapaz Olha a dominância da nossa querida Chun-Li começando, hein? Ó, aquele Tatsu ali que não deu muito certo Opa, aquele Tatsu que passou agora em cima do Kiko aqui, hein, rapaz Ó, mais um Kikoken ali Belo Shoryuk Wake Up ali do Ryu Poder sair um... De deixar Chun-Li um pouco mais afastado Porque tá brabo o negócio, né Ó, controlando espaço, observando Belo chutinho ali do Justin Wong Hum, mais um que ali Que não foi punido pelo Justin Wong Mas tomou um Kikoken na cara e leva o primeiro round E o Justin Wong com a sua Chun-Li matadeira, hein, rapaz Vamos lá Segundo round aí começando, já chegando pra trás ali no Kiko. Quem deu um parryzão ali, acabou defendendo o segundo golpe, tomando umas rasteiras ali. Mais um jabzinho poder controlar espaço. Belo chute ali do Ryu. Olha aí, mais um Tatsu ali que não conseguiu nada. E lá vem a punição cabulosíssima. Meu Deus do céu, mas que combo foi esse Just One, capaz 28 hits. E olha o dano, hein? Oh, já conseguiu ali, defender o combo final ali da string do Justin Wong Já vai levando o Ryu pro canto Situação complicada agora pro player de Ryu Justin Wong mostrando ali a sua total dominância com a personagem, rapaz Brabo Não é o cara pro player, né? Complicado, rapaz, complicado Mas vocês viram os combates que esse cara fez ali Com a nossa querida Chun-Li, velho Que escombaço, meu amigo ó eles estão pensando ali um pouco O cara que tá jogando contra o Justin Wong lá, o fanbite, né? Deve estar tá pensando, ih, rapaz, o que, que eu faço agora? Vou com o mesmo personagem ou será que eu troco, mano? Vamos lá Espera, ele deu rematch mesmo, não quis trocar de personagem não Eu ia dar um pulante aqui pra frente, mas ele acabou não precisando Vamos lá, ó Ele tá testando os botões ali, parece? O Justin parece estar esperando Testando os botões, mandou um Kikoken ali Mandou um tato de longe, mais um Kikoken que acaba se dissipando ali no meio do caminho, normal É, eu acho que eles estão Observando ali, prestando atenção nos controles E tudo, deixa eu passar um pouquinho mais pra frente Aqui, aí ó, agora eles vão pra seleção De personagens mesmo, já fez um ajuste Lá no controle O fanbite provavelmente Ah, esse inicio de luta Assim eu acho muito legal, cara Muito da hora, na moral Vamos lá Agora sim os lutadores estão prontos Para mais uma batalha This will be a good fight. Uma segunda lutinha agora de fato começando que Kokenzinho ali agora, Justin Wong mantendo distância, Olha o Hadouken que pegando a Chun Li, Belo Perry ali agora mas não conseguiu muita coisa. Vocês estão vendo a questão do Perry? Como é que o negócio não vai ser tão vantajoso quando a gente imagina que vai ser? Só de ficar, segura... Só de ficar segurando, entendeu? Que ele conseguiu ali dar Perry num golpe e o Justin Wong com a sua Chun Li com o segundo golpe da string ele conseguiu punir, entendeu? Ó, oh, situação bem complicada pro Ryu mais uma vez ali, ó Dominante na partida do Justin Won com o Chun Li Vai tentando alguma coisa Tenta aquele Shoryuk, ele prontamente defendido É prontamente punido pelo Justin Won Que leva o primeiro round mais uma vez Segundo round ali começando Nossa senhora, mandou o Shoryuken lá no vento, fi Matou o um mosquito que tava lá em cima Beleza eu também me desesperaria dessa forma, assim, jogando contra o Justin Wong, eu, eu sei, eu sei disso. <risos> mandou um Tatsuzão ali agora, conseguiu. Opa, olha a punição da Chulivino vindo. E que belo combo, hein, mano? Justin Wong já fazendo alguns combos bem legais ali com a personagem, mostrando o potencial dela, hein? Ó, mandou um Tatsu ali no ar, mandou ali um combinho, um Hadoukenzinho ali, ó. Justin Wong defendendo tudo, cara, só esperando a oportunidade perfeita ali agora que veio. E já colocou o Ryu no canto ali, ó. Barra de Drive tá bem equilibrada, na verdade, ali para nosso querido Chun-Li. Equilibrada não, né? O Justin Wong, mesmo com as punições e tal, jogando super bem ali, gastando a sua Barra de Drive, ele sabe administrar ela bem, cara. Ele já tá pegando mais ou menos o esquema do jogo, sabe? Porque esse aqui provavelmente deve ser o primeiro contato deles. Os Pro Players não devem ter recebido uma Build do jogo antes para poder testar, jogar e tudo mais. Só nesses torneios mesmo, assim, igual foi a Evo Porque esse aqui foi na Evo 2022 que eles jogaram, né? Só aqui que eles devem tá tendo, que eles devem ter tido a oportunidade de jogar Vamos lá, Xunlizando ali agora Olha esse fazendo as caretas, que da hora, mano <risos> Muito bom Vamos lá, ready? Then show me Ó, começando ali, Justin Wong se afastando Esperando aquela oportunidade. mandou aquela bica ali do Ryu, mas não conseguiu nada. Mandou o Tatsu prontamente defendido e punido pelo Justin Wong ali. Só vai esperando era a oportunidade perfeita. Controlando espaço. Fez aqueles tens da Chun-Li ali, mas acabou não fazendo nenhum tipo de golpe. Ó, só vai controlando espaço com os soquinhos ali. Bela conversão ali agora do Ryu, hein? Muito boa conversão. Opa, e lá veio a conversão de volta com esse combaço do Justin Wong. Mais uma vez com o nosso Chun-Li. Barra de drive do Justin Wong quase acabando, hein, rapaz? Olha aí uma boa oportunidade pro Ryu. Mandou ali aquele super arte nível 2, se eu não me engano. Ó, já defende. Nossa, cara. Punição veio lindamente ali com dois golpes fracos, se eu não me engano, né? E a saraivada de chute da nossa querida Chun-Li. Vamos lá. Primeiro round mais uma vez pro nosso querido Justin Wong Ó, consegui um belo Tatsu ali agora pra poder punir. Mais um agarrão. Olha aí, rapaz, ó. Recuperação. Eita, quase que completa a punição ali. Vamos lá, só esperando a oportunidade perfeita ali agora. Eita, é errou o time ali do Spinning Bird Kick amplificado. Nossa, de novo é errou o time ali, ó. O Ryu tá tendo sorte nessa luta, hein, que aterrando é os combos. Ó, tentou aquela bica ali pra frente, não conseguiu muita coisa. Belo Tato, já mandou ali mais uma vez o Super Art. Vamos lá, agarrão ali, tá tentando levar Shunin pro canto. Já conseguiu uma bela conversão, vai pegar. Hum, nossa, pegou o final. Pegou bem o finalzinho, não, né? A segunda saraivada de chute que pegou. Faltou paciência ali, rapaz, pra poder esperar o resto. Vamos lá. Mandou um thanks for playing ali. Que eles devem ter reiniciado o jogo, né? Porque o vídeo ele é grande aqui. Vamos lá, vamos passar um pouco pra frente aqui, pessoal. Ó. Agora, Ryu contra Luke. Vamos lá. Ryu contra Luke, eu acho um contra Luke. Tô ficando doido, gente. Tô ficando doido, isso aqui é embriagar de sono, é por isso. Ó, oh, já fez, errou ali o, a sua punição no ar. Vai testando ali os controles do Luke provavelmente. Ele tá testando os controles do Luke ou tá tentando controlar espaço mesmo contra o Justin Wong? Porque eu acho que a luta tá rolando, né? Ó, oh, defendeu super bem ali agora. Punição do Justin Wong veio, ele acabou errando o time ali, não usou o golpe amplificado Para poder continuar seu combo. Vixe Maria, tá errando muito agora, hein? Ele só tá tentando esse golpezinho aéreo da Chun-Li poder acertar o time. Olha que legal, mano. A vitória, a pose de vitória dela do Mortal Kombat, do Mortal Kombat, do Street Fighter 2, mano. Que louco. Muito bom, muito bom. Então eles devem counter. Ó, oh, defendeu super bem ali agora. Fez o punish counter ali, mas acabou não fazendo a punição completa. O Luke vai botando ali a sua pressãozinha. Lá vai a Chun-Li com mais uma punição, cara. Só esperando a oportunidade ali, hein? O play de Chun-Li, cara. Ó, oh, golpe baixo ali com o Kikoken. Belo agarrão ali agora do Luke. Vamos ver. Ó, oh, já conseguiu uma bela punição ali a meia distância. Olha esse combo, irmão do céu. Nossa, você errou. Acabou errando ali o super arte final. Conseguiu um parry perfeito ali agora e mais um agarrão. Olha aí o parry perfeito acontecendo, hein? Esse sim dá uma boa abertura pra gente poder fazer uma punição, cara. A gente consegue o perfeito, ó lá, mais uma vez aí, ó, Justin conseguindo um parry perfeito, só testando. A gente pode ver, cara, que ele tá, ele tem conhecimento dos combos da Chun-Li e tudo mais, tá fazendo algumas coisas bem da hora com ela. Mas a gente percebe também que ele tá sim testando algumas coisas relacionadas à mecânica, né? Por ele tá tendo o primeiro contato com o game provavelmente agora. Então ele aproveita essas lutas também pra poder testar algumas coisas. Igual ali agora ele mandou um parryzão perfeito pra gente poder ver e tal, muito da hora, cara, muito da hora. Vamos lá, vamos passar um pouquinho pra frente aqui. Ó, mudou de personagem. Vamos aí de Ryu contra Luke, meus amigos. Pra gente poder ver o que vai dar disso aí. Foi! Ó, já mandou aquele Hadoukenzão ali. Tatsuzão. Eita, nós. olha que belo do, do Luke ali agora, hein. Olha aí, rapaz. O combo acontecendo com o Drive Rush, mano. Acabou não conseguindo a comissão completa ali. O Luke vai botando aquela pressão absurda. Já coloca o Rio ali no canto. Situação complicada, hein, mano? Pro riozão. Mandou aquele Tatsu Wake Up ali. Esperando pro dar perfeito. Olha o Luke levando essa luta, rapaz. Muito bom, tudo bom, muito bom. Vamos lá. Primeiro round aí. logo Agora pro nosso querido Luke. Vamos lá Senhora, mandando aqueles soquinhos ali Mandou um Shoryuken ali a esmo O nosso querido Luke também Belo agarrão agora do Ryu hum, Mandou aquele Super Art na cara Que foi prontamente defendido E o outro também que foi prontamente defendido Não foi no tempo certo ali até do Ryu se recuperar da animação Mandou aquele Tatsu Já conseguiu uma bela puniçãozinha ali Vai controlando espaço com seu Hadouken Eita nossa senhora, mas tá sendo uma saraivada de soco pra que é lado, dentro do Luke também ali. Ó, oh, mais uma saraivadinha de soco, não conseguiu o string completo ali, o Ryu com seus golpes fracos tentando uma punição. Eita, mandou um belo agarrão ali agora o Ryu pra poder levar o segundo round, hein, mano. Ó, oh, recuperação do Ryu acontecendo, rapaz. Foi! Chutinho do Ryu ali, controlando espaço agora Os dois só observando, se estudando Ó, mandando os golpes fracos ele pra, pra poder interromper as investidas do Luke Só controlando espaço agora com socos médios, hein? Ó, belo avanço agora do Luke Botando aquela pressão, um agarrão do Ryu ali Prontamente colocado, rapaz Chutinho ali, novamente controlando distância, Mais um Tatsu Olha aí, ó, a pressão do Ryu Nossa senhora, não conseguiu a... Eu ia falar a pressão do Luke, na verdade mas ele acabou não conseguindo ali a punição Que deu abertura pro Ryu fechar esse round E a luta também, meus amigos Change match settings Ah, eles vão desativar os comentários? Ah, tá, eles desativaram os comentários agora Que acontecem dentro do jogo Beleza Vamos conferir mais uma lutinha aqui só, galera Pra gente poder fechar o vídeo, pra não ficar muito longo também Ó, oh, Chun-Li novamente na tela, hein, meu povo Vamos ver Eles desativaram agora os comentários Vamos lá, hein Chun-Li zona ali agora, só se afastando Controlando espaço, com o Já deu aquela aproximada ali agora Não conseguiu uma conversão Vamos lá, hein Lukezão ali agora se aproximando Tentando botar aquela pressão com a Chun-Li lá no canto Agora, rapaz, vamos ver o que ele consegue Aquela voadora ali meio louca Cara, não me parece o Justin jogando agora com a Chun-Li Não, né, pessoal? Não sei É, porque o fanbite Ele não colocou especificamente, por exemplo é, No textinho, quem tá jogando Com quem, essas coisas assim Entendeu? Pelo estilo de gameplay que a gente tá vendo aí Não me parece ser o Justin A não ser que ele esteja testando algumas coisas Com a personagem, não sei, entendeu? Vamos lá, mas o Luke acabou levando essa luta aí, ó As primeiras lutas a gente viu que a Chun-Li, ela tava bem assim... Né? Fazendo umas paradas muito loucas, saca? Aí pode ser que tenha de fato trocado, mas as primeiras lutas foram sim com o Justin Wong Contra o Justin Wong, no caso, né? Aí deu, deu aquele thanks for playing, aquela hora lá que a gente viu, né? Aí pode ser que tenha, que tenha trocado, mas vamos lá, vamos conferir essa lutinha aqui pra gente poder fechar que dá pra gente poder ver que, o, que os, os jogadores estão meio que apertando muito botão, essas coisas assim Pro player normalmente não faz isso, manja Ó, vamos lá, hein Já botando aquele... Nossa, já mandou dro... dois Drive Impact de uma vez ali, inclusive um no canto Que a Chun-Li prontamente pulou ali, acabou punindo Agora trocou de lugar com o Luke, já vai mandando aquela... Mano, esse Luke tá pressionando um absurdo, hein Ó, acabou perdendo aí na paciência da Chun-Li apertando os botões ali Rapaz, conseguiu levar o segundo round e vamos para o round final, meu povo Ó, oh, já deu aquela avançada ali o Luke, não conseguiu nada Tomou um Kikoken Rasteirinha ali do Luke Tá tentando levar a chun pro canto de todo jeito, mas não conseguiu Trocou de lado já Drive Impact acontecendo ali, mas não conseguiu nada depois Ele não tá carregando o Drive Impact direito, né, velho? Vamos lá Mandou ele um super que acabou sendo convertido Luke botando aquela pressão, já chega ali, coloca a personagem no canto Já vai aplicando ali sua pressãozinha, mas não consegue nada a Shuri tenta sair, toma um Drive Impact ali agora Mas não consegue conversão completa o nosso querido Luke Olha, rapaz, as coisas acontecendo no canto ali de uma maneira estranha, hein? <risos> Ó, Lukezão da massa ali Conseguiu um belo Shoryuken agora Tá perto de finalizar o um round, situação complicada ali Tanto pros, do... pros dois personagens, na verdade, né? Porque os dois são com HP baixo uma conversãozinha agora pode ser fatal, rapaz. Olha o que o do chun acontecendo e o Drive Impact tipo, pra poder fechar a luta, meus amigos. E o Luke acaba vencendo essa luta aqui. E com isso, nós também finalizamos o nosso vídeo, meus amigos. Espero aí que vocês tenham curtido essas lutinhas aí que aconteceram do Street Fighter 6 na Evolution 2022, onde nós tivemos aí, como vocês viram, as primeiras lutas, né, pelo menos, o gameplay do Justin Wong acontecendo com alguns combos cabulosíssimos que ele tava fazendo com a personagem Chun-Li. Vocês viram, né? Negócio brabo, imagina quando esse track sair mesmo Os pro players em contato de fato ali treinar com os personagens e tudo mais Vai ser muito louco, comenta aqui embaixo pessoal O que, é que vocês acharam desses gameplays que eu acabei de mostrar pra vocês Eu vou adorar ver os comentários de todos E não se esqueça novamente de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos Vou ficando por aqui, um beijo Pra todos vocês aí, até mais E fuemos meus amigos